Fala galera, beleza? Felper aqui, guys, e hoje o vídeo vai ser o seguinte, meu Deus. a gente vai tentar jogar com a pior mira possível. Claro que cada um vai dizer, né, que, que a mira de que a mira de cada um aqui, que colocar aí, né, Ah, a minha é mais, é mais feia, essa aqui é a pior. Cara, eu testei aqui umas e acho que essa aqui é a pior, porque é difícil ver o culpa a tela toda, mas vamos tentar, vamos ver o que acontece. Já vai deixando seu like aí no começo do vídeo. Cara, vamos lá. Ah, vamos embora. Vou ver um okay, que tá aqui que Ou não, porque lá. Já tá bem, lá, Deus, Deus. Deus. Deus. Se hey. Como É essa? Meu Deus, caí com a Argentina, já meou um cara do meu time. Eu adoro essa vida de matchmaker. Ah, Deus meus! É difícil, cara. Perceber o cara passando a tua mira, mano. Ele, ele tem que passar naqueles buraquinhos, né? Aquele quadradinho ali entre a, as laterais e o quadrado. Se não, cara, é muito complicado. Decoi. É difícil pinar, hein, mano. Decoi. Decoi. Decoi de grenade. Vamos lá. Olha <risos> que tá difícil jogar tá mano. Entrou um, pode ficar menor. Mano, mano. mano tá smoke. Rebatei é com o bot, hein. Rebatei é com o bot. Que é com o bot, hein, mano. Nossa senhora. Graças, Benito. Graças. Bebê. <risos> que de porra, ninguém. Você tá jogando aqui no tapete. Olha o Lion, velho. Opa. Mano! Peguei, meu amigo. Peguei. Tem mais um? Tá cair. Olha lá, olha Lions. Qual a chance do Lions não estar tá na base De Kree? Ai, Lions. Sai da base, Lions. As... Aí descobriram. Manito, você Nem vou responder. Como? Somos a nos sustros. Eu sou global, parceiro.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 Então clique agora no link da descrição e monte já o seu time. SPM365, o fantasy mais completo do mercado. Matei! Matei. Matei. Tem um é isso, nostálgico? Olha, ele atira do corpo. Oh, esse, essa toxicidade ele tá espalhando pelo mundo. Opa! Ernie, você tá de rub, Ernie. Ah não. Não. Como bem que eu tenho um Ernie aqui. Vamos time! Não tô vendo nada! Eu vou voltar a jogar com faquinha de pão, velho. Tô matando mais assim. Caraca. Menina, a TV tá meio alto aí, amiga. Ó o cara picando de Eagle. Xuxa. É um nostalgia. Opa. Eu sei que você tá aqui, meu querido. É eu tô matando, velho. Tô matando. Mas eu não acho que os caras são global, né? Nossa, olha aí que eu tô vendo. cu. Boa culpa! Nossa... agarrar o bot, velho. Não, deixa-se na felpa, amigo. Se não é melhor, não morre. DIOS! Mais um! Pega ele! Boa, oh, o Dimão ganha. O d é rei do clutch. O mail não perde nem fodendo. ACT, D-Mail. Perde. No pierde! No pierde, no pierde. Nossa, tem um alto dos caras, mano. Ai meu deus. Não é, Pera aí, mano. mano. o cara tava em cima do Kogu. Galera, não eu tem como. NÃO. TEM. Como, ficar calme. NÃO tem COMO. se eu fosse ah, bom. Eu vou ali meu parceiro. Cara aí. Ernie. Mostas que já vai estar aqui, com certeza. Agora sim. Viu? Os dois estavam pela banana, Eu acho que tinha um cara a CT, mano. Ah. Ernie compra uma arminha aí. Vai, Ernie Uma arminha boa. O jogo aqui tá muito perigoso, mano. Sai, sai, filho da puta! Caralho! Meu Deus! Cumpa, cumpa. Pelo amor de Deus, cumpa. Eu acho que vou ter que apelar pra uma W, não sei, porque é o nosso amigo... Nossa senhora. Toma. Toma. Toma, fica meio aí, trouxa. Bora, bolo. Fica aí. Aí os caras entregam a paçoca, hein? Lions. Onde você tá, Lions? A gente viu você, Lions. O Lions tá na base-terre. Os Lions até de CT vai pra base-terre. Ele tá aqui, ó. Conheço o Lions. Laios não tem como não reconhecer. Olha aqui, ó. Falando, Laios. Te conheço, meu querido. Eu conheço, Laios. Nossa, muito barato, viu, Nostalgia? Eu. Fazer nem vir você vindo. Uh! Perder a gente não perde mais, hein, meus amigos. Perder a gente não perde mais. O papai vai matar treinha com essa mira aqui. Vai puxar o macac aqui, mano. Nostalgic, que você só sabe ruxar, nostalgia que é a minha cara, né? O objetivo é jogar com a mira. Ai, flash! It. Não tô nada, Olha pra cima, meu querido. A banana. Tá aí. Good job a patente deles. Foi 30, velho. 30 barra 22, mais umas 20 kills aí com o bote. Batei 50 no total. Ah, é, AK cruzada, muito bom. nível muito alto. Uma K cruzada com o Global Elite. Faz sentido. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Provando que é impossível. Jogar com uma mira dessa. Eu não sei se tem alguém aí que vê, tá vendo o vídeo jogo Se você tiver jogando com uma mira dessa, escreve aí. Escreve aí no chat. Aí. Só quero ver quantas pessoas vão estar jogando com uma mira horrível, desse tipo, mais ou menos. Não precisa ser igual, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou!